Bom dia, queridos amigos aí do canal do Professor Boina, que é a Thelma Magalhães, que fala. Eu sou amiga do Boina, eu tenho uma rádio web, que foi o próprio Boina que me auxiliou, que me ajudou. É ele que toma conta aí da nossa rádio web. E se você tem desejo de fazer uma rádio web, eu aconselho a você, procure o Professor Boina, porque é muito bom, é muito legal. Aqui é o localzinho que eu moro, esse lugar lindo de paz e de luz. E eu resolvi fazer um videozinho aí para mostrar a vocês o meu cantinho, tá? Eu moro no estado de Sergipe, no Nordeste. Sou carioca, mas moro aqui há muitos anos. Os meus filhos já nasceram aqui. O meu filho mais velho tem 32 anos. É o tempo que eu estou aqui, 32 anos, tá? E hoje eu moro há quatro anos na cidade de Areia Branca... Que é um municípiozinho bacana. E aí eu queria mostrar pra vocês aí um pouquinho daqui do meu cantinho nordestino, do meu recanto. Aqui é a minha casa, gente, ó. A minha casa embaixo não tem nada construído, é só pra planta. Mas eu vou começar aqui por fora. Que são ideias bacanas que a gente faz. E as pessoas às vezes se perguntam, como é que você fez isso? Aqui a gente tá fazendo uma calçadinha. Tá vendo? Eu moro em um... Em um lugarzinho assim, ó, chão de terra, tá vendo? É bem bacana. E aqui, ó, aqui, ó, que bacana. Aqui é uma calçadinha que eu e meu marido fizemos. Enquanto ele fazia a calçada estava mole, eu tava aí desenhando as flores na calçada, que depois eu vou pintar ela todinha, aí as florezinhas vou pintar todinha, aí de tinta óleo, vai ficar bem bacana, bem colorida. Eu sou artista plástica também, Embora eu não trabalhe muito com a minha arte, não, tá? A minha arte eu uso para mim. Olha que beleza aí, gente. Olha, meus cachos de rosa. Maravilhoso. Aqui é uma planta chamada... É, meteorlate. Ela é meteorlate mesmo, gente. Se você cortar um pedacinho disso aqui, ó. Ela sai um leitezinho. E você pode colocar nenhum corte, coisa assim. Porque ela cicatriza. É muito bacana. Vamos mostrar aí meu cantinho. Pra vocês, vou entrando aí a minha casa como é que é. Tá vendo? Isso aqui é uma arte de pneu. que eu mesma foi quem fiz, gente, olha. É uma... Aí, ó, um cisnezinho de pneu. Que eu também ainda vou pintar. E eu fiz, ó, com arame aqui pro pescocinho ficar duro, ó. Pro pescocinho ficar duro. <risos> Ali é minha vizinha, Dona Maria. Dona Maria tem 88 anos. Gente, essa mulher faz tudo. Faz tudo aí. Ela é danada, é nordestina retada mesmo. É. Né? Cuidou de muitos filhos, de roça. E ainda hoje tem muita disposição, né, dona Maria? Muita disposição. Aqui, ó, as bananeirinhas dela aí, gente. Essas bananas são uma delícia. Agora, quando amadurece, a gente tem que comer logo. Porque elas amadurecem rápido, né, dona Maria? Qual é o nome dela? Dessa bananeira? Ma Ana d'água. Banana d'água, gente. Olha que beleza. Aqui é assim. A dela dá, ela corta e sai distribuindo para os vizinhos aqui. Eu mesma sempre ganho. Aqui a minha rosa do deserto. Aqui é outro trabalhinho de arte que eu fiz. Olha que beleza esse bisco, gente. Olha. Olha, dona Maria, como tá lindo. Olha que lindeza aí, gente. Aqui foi o Val, que é meu marido, que ontem fez aqui, botou esse gramado aqui. E aqui, ó. Na minha escada tem algumas, alguns cactos, rosa do deserto. Aqui tem os meus agapornes, são papagaios africanos, gente. Olha que lindezinha aí, ó. Olha, olha como eles são ousados. Olha lá. Olha que belezinha. Vou mostrar para vocês eles de lá, para você ver o colorido deles, tá? Depois eu vou mostrar minhas orquídeas. As minhas orquídeas. Olha aí, ó. Ah, oh, oh, que lindeza! Oi, bebê! Tudo bom, bebê? Tá vendo? Aqui são minhas rosas do deserto. Olha aí que lindas. Minhas rosas do deserto. É o vento, gente, derrubando tudo. Olha que bacana. Aqui não é mais. Aqui são minhas abelhinhas, gente. Eu tenho abelhas, abelhas sem ferrão. São UruSus, nordestina. Tem... Não tem mandaçaia, não. Mandaçaia, infelizmente, teve um problema com a mandaçaia. Nós temos Urussuz, é Ai, meu Deus do céu. Iraí. é jataí tá Nossa Senhora, nós temos algumas suculentas. Isso daqui, gente, é mirra. É mirra. Olha que lindeza essa mirra. Os meus cactos. Esse aqui... É um cacto estrela belíssimo. Aqui é um outro cacto sem espinhos. E aqui, gente, tudo isso aqui são orquídeas. Olha, aqui são as minhas orquídeas. Minhas orquídeas maravilhosas. Minhas orquídeas maravilhosas. Ó. Eita, gente, ali foi o vento. Acabei de ver. Foi o vento que derrubou daquela mesa. Vou, daqui a pouco vou pegar e vou arrumar. Mas antes vou fazer os vídeos para vocês. Olha aqui, ó. Abrindo a minha orquídea, ó. Que beleza. Olha aqui, ó. Aqui vai dar flor. Aqui também. Essa daqui, gente, vai dar flor. Essa aqui caiu, viu? Mas depois eu vou arrumar ela. Tá? Vamos lá aqui. Aqui tem mais plantas, muitas plantas. Olha aí que belezinha. Muitas plantas, muitas plantas. Eu sou apaixonada por planta. E vou mostrar céu. Aqui é o meu fogão a lenha, que eu faço o meu feijão, que eu gosto. Quando meus amigos vêm para cá, a gente faz aqui um churrasquinho e fica aqui. Eu convido o professor Boina para vir morar aqui no Nordeste, porque aqui é uma família. Boina aqui, nosso fogão para você cozinhar, Boina. Venha para cá cozinhar feijoada com a gente. Esse é o céu. Esse daí é um periquito australiano, gente. O céu. Oi, céu. Dá olá pro amigo, céu, dá Diz para eles, eu te amo, eu te amo O céu, gente, veio parar aqui, a gente não sabe como Só que ele é muito mansinho e a gente ficou com medo do gato pegar Que ele tava no chão andando, parecia gente E aí, o Val pegou ele com a mão e colocou aqui nessa gaiolinha aqui que ele fez É uma gaiola grande, ó Ali é a mansão do céu, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar Olha aí, gente que espetáculo, tá vendo? Então, eu convido a vocês que têm problemas emocionais, que estão tá tomando remédio para depressão. Isso não é remédio, isso é veneno, tá? Esses antidepressivos são verdadeiros venenos. Eles deixam você dopado e acabam que você fica viciado neles. É uma droga, né? E você fica viciado, não tem paz. E por falta dessa paz, gente, você adoece cada vez mais. Não tem nem estímulo, gente, para fazer nada. Não tem graça de fazer nada. Então eu aconselho a você. Tira uma hora do seu dia, se você mora em uma mata. Fica de frente para ela, assim. Bota uma cadeira ali, como eu botei aquela dali, tá vendo? No final da tarde e à noite eu sento nela para fazer as minhas orações. É assim que eu faço as minhas orações. Olhando a natureza. Eu faço a minha limpeza do coração e eu digo, Deus... Tira de mim tudo que não me serve, tudo que atrapalha a minha vida. Todas as coisas ruins que eu coloquei, que se alguém me enviou. Não me importa, Deus. Eu sei que você tem o poder, eu sei que o Senhor tem o poder de retirar tudo em mim. Então, retira de mim. Limpa essas energias negativas. Transforme essas energias negativas em luz e amor. O amor do Cristo. Olha, gente, que beleza. É assim que eu faço as minhas orações, olha aí, ó. olha aí minha roseira, olha que beleza, gente, olha, olha que beleza. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui com você, dizendo, sinta Deus no seu coração, sabe? Não importa o que você esteja passando, tudo passa, tudo na vida passa. E a gente tem que acreditar que passa. A gente tem que sentir Deus dentro da gente, dizendo eu te amo. Fique tranquilo, tudo vai passar. Isso que você está passando agora, também vai passar. Também vai passar. Porque tudo na vida passa. Tudo na vida é amor. Então eu te digo, fica na luz do Cristo. Fica na luz do Criador, do Cristo Consolador. Não deixa que as tristezas tomem conta de você. Não deixa, não faça isso com você. Não se permita essa falta de paz. Não se permita mesmo. Acredite. Tudo, tudo no universo, ele muda. Se hoje está ruim, amanhã está bom. Se hoje está bom, amanhã pode permanecer bom. Se você permitir que Deus tome conta da sua vida. E quando vier as situações ruins, você diga assim, não, isso também vai passar. Isso já passou, porque eu te amo, eu te amo. Deus habita em mim. Boina, gratidão pelo seu carinho, gratidão pela sua luz em minha vida. Então, eu digo para você, siga em frente, vencedor como você é. Muita paz, muita paz.